Fala galera, beleza? trazendo mais um vídeo pra vocês e bom Hoje eu vou jogar Minecraft Sim, eu voltei com o canal E... Aquela série lá foi... Já era Eu tô criando aqui na 1.17 porque... Eu não sei, mas eu vou criar aqui, só vou criar Então bora, calma aí Deixa eu fazer um negócio aqui E pronto, vamos criar aqui o um mundo Vai ser New World mesmo o nome, tô nem aí Tá carregando aí o mundo aí, eu postei, né, o um, um último vídeo que eu postei foi um do... Do Paul. Tá. Mano! Que sorte é? Mano! Que... Galera, fica esquerda aqui, ó. Barra Cid aí, ó. Mano! Mano! Vocês viram que eu não... Que eu não setei nada, velho. Vocês viram? Eu não setei. Mano. Tá, isso pode ser sorte e azar. Vou, vou salvar as coordenadas aqui no vídeo. Mano. Não é possível isso, velho. Não, isso é mentira, cara. Isso é mentira, mano. Mentira que... Que... Tá um pouco lagado. Pra mim tá um pouco lagado, né? Então os... 180 FPS. Mano, mentira é isso, velho. Nossa, é mentira, mano. Ah, não, velho. Tá, mano, acho que eu vou criar outro mundo, velho. Porque, mano... Tá, velho, eu só vou criar outro mundo, porque... Imagina, spawna um negócio de macho de novo, velho. Tá, parece que não vai spawnar no macho. É... Eu acho que não. Começou, tipo, bugado. Quando eu tava regando. Ô, velho, o Não sei. Ah. Amei. Tá num um bioma ruim também. Dá pra fazer esse speed... Mentira. Não tem... Não tem... Qual que é o mesmo? Vila perto. Mas... Bom, bora. Vou tentar procurar outro bioma, velho. Que tá, fica mais lagado por causa das árvores, né? Tá. Tá melhor, eu acho. Tá um pouco melhor. aos peixes. Cadê as Lula brilhantes? Que deveria estar adicionado as outras coisas ao invés da Lula. Ah, oh, o golfe me deu. Oh, valeu aí, mano. Na moral aí, ó. Valeu. Então vamos pegar madeira. Eu vou ir lá pra, pra lá mesmo, tô nem né? aí, vou pegar madeira lá mesmo, porque não sei. Então, vamos começar, né? Minecraft começou, e é isso, velho. Começou aqui. Mano, eu tinha gravado três vídeos, pra postar cada um em um dia. Um de dia Among Us, um de subsurfista e outro de... Dia... Não lembro, velho. Velho. Acho que outro era de oh, mano, pior que eu não lembro mesmo Deixa eu tô lembrando né? que, que era o outro velho ah eu lembrei das cópias de minecraft mal feitas que os cara copia tudo mal mal feito mano tá muito lagado tá então, uns 90 fps pra mim tá ruim tá ruim tá ruim, tá ruim. Tá ruim de jogar mano tá muito que tá. ah tá agora Se bem que quebrando tá dá para jogar assim deixa eu ver assim não sim sim tá terrível vai jogar velho nossa tá ruim mesmo mano tá me atrapalhando esse bagulho Mas fazer o quê né vou ter que vou ter que jogar assim velho Deixa eu ver algumas coisas nessa configuração. Partícula. Vai assim mesmo. Vai lagado mesmo. Tá difícil. Vai fazer o quê? Vamos assim mesmo. Já vamos pegar pedra, né? Pega a preda. Eu vou colocar volume só para não ficar muito chato para vocês, né? sabe? Espero que não, que não esteja vazando. Eu espero, real, que o som não esteja dupli duplicado. Mas. Então, bora, cadê? Perdi aqui. Melhorou, melhorou nada. Bora aqui. Fazer aqui, aqui, aqui. Pronto. Aqui, aqui. aqui pronto. Fizemos o que realmente importa. Já é, Espada, ninguém mais faz. Tá ruim demais, velho. Mano, acho que eu tô jogando uns 60, velho. É sério, mano, olha isso. Pra vocês aí, deve estar tá mal bom. Mas pra mim, ó, tá ruim horrível, velho. Nossa, velho. Tá ruim mesmo, não dá pra jogar muito não, velho. Aí, ó, 120. Mano, tá ruim mesmo. Real, olha isso. Nossa, velho. Muito. Tá, acho que... Não. Queria achar uma caverna. Vou cavar assim, velho. Porque é bom que a gente ache caverna, né? Caverna não, ferro. Tá, mano. Tá bem escuro. Fala pra vocês. Tá bem escuro, mano. Pra vocês, vocês não devem estar enxergando nada. Mas eu tô conseguindo enxergar algumas coisas. Velho. Tipo... Dá pra ver que eu tô quebrando pedra. Agora é o diorito. Deixa eu ver aqui. tô no bright, velho. Tá, mano. Acho que... Vou subir, mano. Não tô achando nada, velho. Quero achar um bioma melhor pra fazer minha casa, velho. Tô achando nisso. bagulha. Easy Não, na verdade Easy não Ou oh, E se vocês aí comentar que eu tô usando criativo Não Vocês não vão ter argumento pra falar isso Porque eu não edito Não, não tem edição nenhum vídeo, é <risos> Todo mundo sabe disso dá lo Logicamente dá pra perceber isso Mas tipo assim Vocês falam que eu uso criativo, mano Mentira Porque Eu edito Achei Achei o que eu queria ele ferro burro. esqueleto, mano. Ai cadê você? Trouxa. Tem que ir previver turetru porque eu não quero perder as minhas coisas. Tem medo de perder. Vou pegar aqui as coisas. Né? Os carvão, muito bom. O cara já tá quase quebrando. Nem vi, tá, mano. Agora eu posso fazer tocha pra vocês aí. Que vocês devem estar reclamando aí de achar na minha off-hand mesmo. Porque o copo de fine tá lagando é por causa do gravador. Certeza, tem que comer carne de zumbi. Sério mesmo, tô vendo lava susto morcego. Vou meter o pé daqui. Se eu pegar os ferros, vou meter o pé. Vou fugir, tô nem aí. Melhor nem ir pra lá, não. Deixa eu só deixar isso aqui. Meu Deus do céu, velho. Ô, oh, trouxa, tenta matar o Ai. Véi. Mano. Eu vou... eu vou muito morrer já, velho. Né? Que burro, burro, burro. ferro, ferro, ferro. Bom, bom Quero conseguir pelo menos o full ferro pra matar esses bichos, mano. Pelo menos... Pelo menos o full não full. Que é, tipo... Que é só o peitoral e a calça. Que é o que realmente tá ah, É sério isso, mano. Tá bom. Fazer o quê? Passar no fome no... Jogo. Não é com a. Ih! Sai, Ah, não, velho. Vou morrer já. Tô descendo. Mas não tem nada. Ah! Sai. Que susto. Calma aí, galera. Eu já volto. Calma aí. Eu vou dar um corte aqui e já volto. Voltei aqui, galera. E bom. Op. O que eu falei? Voltando pra cá, velho. FPS lá embaixo, velho. Olha. Calma aí. Ficou aqui. aqui. Milancia? Bom, vamos pegar. Tá que pelo menos eu não faço fome. Cadê? Tem mais não? Tá bom então. Oh, morre aqui por favor. Obrigado. Mano, perdi, velho. Eu perdi o bagulho. Meu Deus. Muito bom, Parker. Confia. Dê a volta, que legal. Bom, calma aí. Perdi já Aqui Acho que era né, por aqui Chama outra ca... vou... Caverna. Uhum, caverna. Caverna. Confia. Meu Deus do céu, velho. tamanho da jungle. Boa, vou tentar ir lá. Vou tentar matar ele. Tentando. Só esque... Não Ai. espera, espera. Eu minhas táticas pvp. Vamos ver se vai funcionar. Funcionou. Aí ó, viu. quinze anos pra ah, matar, demora, mas... Fica o famoso run. Eu real. Parece que minhas táticas não funcionaram muito bem, não. Eu tentei. Pelo menos eu tentei. Se explode aí, o bicho. Tô. Tô. Vou pegar aqui essas coisas que dá pra fazer esse bagulho mesmo. Esse bagulho. Tá pra. Faz um. Rio. Faz um um stick. Tá bom então. Essa atualização da jungle é do é o ponto quatorze, né? Que tem bambu. Responde. Hum! Hey. Easy. Esse vídeo vai ser grande porque, né, eu sumi muito tempo, então, ser é maior que o normal. Se vocês não quiserem assistir, sai do vídeo. Vi... Acho que eu tô fazendo de meia hora, uns 20. Eu não sei. Não, não. Eu já estamos uns 20 minutos já gravando. Não sei, depois olha isso. Ó, oh, mas falando sozinho, velho. Sou meio besta. Aqui é aquela caverna lá que não é caverna. Ah, não. Essa daqui é real, é caverna. Ah, quer ver que eu tô dando a volta? Ah, não. coisa boa, hein? Nem queria ferro, não. Nem queria. Nem queria só uns dois pra fazer um full. como é que bosta, aí Tô bravo agora, velho. Tô tirando, hein? Calma aí, tira. Ué... Por que, que eu não foi? Ah, procurando aqui. Pracinho, eu tô nem aí. É, me é melhor que a beira ficar menor. Controlar melhor. Pô. Oh. Que chato, hein, velho. Você, você é burro, hein, cara. Meu Deus. Muito inteligente, você sabia? Dois. Dois, tá melhor. Pra gravar fica melhor assim. Não sei. Me deu um mouse fica gigante. Não, vou colocar aí. em alto mesmo. Deus. Foi é muito legal isso, hein? Ah, verdade. NÃO Bom Mas galera esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Esse foi o primeiro episódio Sai seu... Eu vou te pular Vou te empurrar pra lava. Ah, queria te ah, agora você vai. Ó, vem. Ó, vou te empurrar pra lava. Morreu, easy. Não, esse foi o vídeo, né? Espero que você gostem tchau. Para de gravar, sabó...